meu Deus hoje é dia de uma caixinha menor o que será que veio nessa caixinha como eu falei para vocês é um amigo meu que compra para mim sem eu saber pela minha conta e eu não vou ver até chegar o item nosso combinado é pode ser até 50 dólares vamos ver o que, que ele comprou como sempre eu deixo a boca da caixa virada para vocês E aí a gente descobre junto o que, que veio Eu tô com receio, caixinha muito pequena e Espero que não tenha gastado todo o meu orçamento Vamos abrir Bom, veio, veio esse selinho vermelho aqui Esse selinho vermelho aqui é que é frágil Então tem que tomar mais cuidado Vamos ver Veio o jornal aqui pra vocês conseguem ver jogos de Wii eu já tem até o papel aqui ah não pensei que tinha alguma coisa aqui mas é só um agradecimento aqui pensei que tinha o valor aí eu já não precisava mais verificar vamos ver que jogos que veio vieram um pouquinho jogos então dá até para dar uma comentada deles jogos de Wii quando a gente vai nas lojas eles estão zerados e não é diferente esses jogos aqui. Esse aqui é o Wii Fit Plus, um dos jogos mais vendidos do Wii, inclusive ele tem uma plataforma que você pisa para fazer os exercícios Essa plataforma é extremamente barata e bem fácil de encontrar, pena que é um trambolho First Steps of Wii, primeiros passos do Wii, deve ser algum CD explicativo de como jogar Também zero, parece novo Wii Party, veio com tudo praticamente né Manual, cartão resposta e todas as coisas garantidas da Nintendo. Is, is X Blur. É um jogo de snowboard. Também zerado, zerado, zerado. Wii Sports Research. Cara, vem até o um mapa. Esse, esse aqui que eu, te, que eu falei para vocês. Isso aqui, ó, em toda loja de usados, você compra esse, esse step aqui, não sei como que chama. Nossa, é muito muito fácil de você encontrar e é coisa de um dólar, 50 centavos de dólar. Olha, aqui veio o manual, todas as coisas aqui, bem completo mesmo. E está zerado. Mario Bros Wii, esse aqui é legal pra caramba. Eu já tenho um desse aqui, me diverti pra caramba com ele. Olha se ele está completo. Nossa senhora, olha, está zerado. Não sei se vocês conseguem ver, mas o manual aqui, ó. tudo zeradinho. Pô, esse aqui sim, hein? Esse jogo aqui já... Mario é um joguinho meio caro, né? Mario é Mario, né? Outro Wii Fit. Esse aqui parece que pelo peso... É, pelo peso ele veio sem manual. One Piece também tá zero, ó. Todos esses jogos de Wii parece que você tirou da loja. Também, né, aqui no Japão, se jogos de 30 anos parecem zero, imagine jogos de 10 anos. Um jogo do Kamen Rider, mas pelo jeito só tem o um jogo. É, só tem o um jogo mesmo. Aí sim, também, em Monster Hunter 3. Cara, muito zero, muito zero. E olha o tamanho do manual. Um jogo de futebol de monstros. Não sei como que é aqui o nome, mas tá aqui, ó. Também só veio o jogo, não veio o manual. E o Eleven Playmaker 2010. Fernando Torres e Messi. Só veio o jogo também. Eu estou apreensivo aqui. Porque isso aqui não é uma coisa muito cara. Até nas lojas mesmo de usado. A gente encontra meio barato. Quanto será que ele pagou nisso aqui? Vamos descobrir? Meu Deus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, tá escrito aqui 12. 12 jogos de Wii. Por 4 dólares e 20 centavos. Eu não sei, mas vamos ver quanto que tá esse Mario aqui. O preço mais barato que eu vi desse Mario, vou mostrar para vocês aí, foi 6 dólares e 80 centavos. Então, esse lote todo foi 4 dólares e 20. Mas tem anúncios desse Mario até de 20 dólares. Então, só esse jogo já tá até mais barato que esse lote todo. Então, valeu a pena sim. E tem um anúncio que eu encontrei desse jogo lacrado, que nunca foi aberto, por 48 dólares. Tô impressionado. 12 jogos de Wii a 4 dólares e 20. Todos no estado de zero. Cara, que demais! Mas quero saber de você. Valeu a pena esse lote? Você compraria? Me fala aí nos comentários. Ah, e outra coisa, me segue lá no Twitter e no Instagram, VitoriSui. No Twitter é o melhor modo para a gente conversar.